É rapaziada, chegamos aqui mais uma vez com a equipe da PEN no terceiro set de desempate. Eu pensei que depois da última que eles ganharam bem, seria diferente, mas acho que já voltamos à normalidade, né? Não senhor, não deu nem para trazer a vitória aí nesse rei da mesa, porque ter que vencer de três é meio pesado, né? É meio complicado, né? Seria difícil. Mas ele mandou bem, representou bem. Sim, sim. Inclusive, os outros jogadores, principalmente no 2v2, relancavam com o Então, Brunão, vamos ver agora quem, quem? será escalado ah. para esse 1v1. Ah. E temos aí o rapaz. É um rematch em, X... em melhor de três agora. Aproveitando agora aí sim. que o filmar que deu pau no Wend, vamos ver se isso vai mudar agora. Exatamente. Acho que esse foi o pensamento. Quem vai vir da PEN? O Hen. E Sim. quem que ganhou dele? O Belfimac. Uma pena que não veremos o um embate entre Sergio Goblin e Sergio TS, porém, teremos uma ótima partida maravilhoso nesse 1v1. É, rapaziada, começando agora o último set possível. Teremos Belfimac e o pra para desempatar. É isso, já tem aí na tela, o jogo pra vocês, o En, cabelinho de ovelha contra o Buffmack. E olha, Decão, eu vou confessar um negócio. Em melhor de três, eu sou mais o Olha, foi tido como o rei do desempate aí o Vamos ver se ele consegue só fazer o que ele já sabe, né? Só fazer o que ele já tem feito, né? Então, realmente é muito melhor. Vamos ver. Vamos ver o melhor de três, ele consegue encaixar os decks aí e ir pra cima do, do Buff Mac. O, o Bárbaro ali já bateu algumas vezes, Decão. Temos agora ali. Gigantão chegando pra cima da torre da direita com ajuda daquele príncipe. O Decão, será que ele manteve o deck? Olha, hein? o Wen aí tem grande chance de ter mantido o deck, ele sempre mantendo aí essa formação de Mago de Gelo contornado que é bem satisfeito, bem, bem seguro de usar. Nossa, né? ele trava tudo, né? É absurdo. O Wen é um dos melhores do mundo aí em fazer isso daí, dar uma travada e nada chegar na sua torre, que absurdo! E, e olha a... o dano! Opa! Temos um dano ali inesperado daquele Mega Servo na sua torre da direita e meu começa atrás, hein? É verdade, começou ali atrás um pouquinho. Ah, o Elixir pro Wen tá um pouquinho na frente ali pro Wen. mas vamos ver se vai, se vai resultar em pontuação, em torre no chão, o que vai acontecer? Agora chegando ali na direita Baby Dragão contra o Mega Serve, Que vai chegando devagar por conta daqueles esqueletinhos Será que ele é focado pela torre? Com certeza Agora é só Opa! se preocupar o Gigante Mudou. na esquerda E Gigante Real na direita A gente tava na outra partida falando Será que é Gigante Real ou Cemitério? E veio agora o Gigante Real ao invés do Cemitério Já vai morrendo ali Aquele Mago de Helo na esquerda Pode ser uma troca de torres, hein, Brunão? Pode Só ser, vamos ter. ver. Desde que a torre da direita do Belfi já era, enquanto que a torre do rim vai ficar de pé. Vai ficar de pé, vai conseguir defender, independente se tomou muito dano ou não, tá 1 a 0 o é só manter assim, Brunão. Já temos Mago de Gelo e aquele Mega Servo chegando pra cima da torre da esquerda, defendido pelo princípio das trevas e não quis saber. Já manteve o gigante indo rápido ali pra torre da esquerda. É isso, vai, vai ter que utilizar o Tornado se não quiser, tomar matando. Já puxou ali pra trás, utilizando muito bem e tá defendendo. Eu vou te falar uma coisa, o En pra defender... É absurdo. Então é possível que mantenha 1x0, hein? Ou não, eu acredito que, fora o dano da bola de fogo, não vai chegar mais nada naquela torre da esquerda se o Wayne não quiser. O Doecão, será que será que o Wayne tem naquela última carta? É um relâmpago, alguma coisa assim? Pode ser uma carta de dano mesmo. Eu acreditaria que é relâmpago, né? Seria o um relâmpago, sim. Ou por... quem sabe a bola de fogo. É, por conta de, de torre inferno, caso precise, né? Já respondendo já aquele chorinho, um chorinho. Já respondendo aquele. Da... Olha o dano, olha o dano, Decão. E não, pode até levar outra torre. É, também. é muito dano. E olha, agora apareceu o Príncipe, tem que jogar lá, lá no meio. Aliás, na, na direita já defendeu, né? Mas que O é absurdo, Decão. Grandíssima vitória com resposta de chorinho, como foi do Belfimac em cima dele no Rei da Mesa. É absurdo que joga esse menino. Meu Deus do céu, Decão. É, Brunão, tá nas mãos desse cara aí. Belfimac. se ele perde agora... Bem, vence o embate. É, agora é a hora, né? A gente vai saber o que, que vai rolar. Eu sei que tem... E vai chegando ali mineiro já distraído pelos esqueletos. E não quer saber de vazada na torre, não. Já é. gasta também o golinho de gelo. E agora vem o de gelo pode ser um deck de cemitério, né? Vamos ver, vamos ver. Permite uma lançadinha ali na torre da esquerda. Já oh, separa padecão, as arqueiras. Oi. Você não acha que... Será que é o deck de X-Bow? De X-Bestas, Bruno Crash. Não, é Corredor. Corredor com terremoto, com terremoto, provavelmente, mas não vai utilizar ainda. Ainda Espetado não. Espetado pelo Príncipe. É Corredor com Terremoto e do outro lado tem Torre Inferno. É, vamos ver, vamos ver. Tem que quebrar a Torre Inferno com Terremoto. Na verdade, né, Bruno, é o Wayne, né? É Wayne. Ele já utilizou um deck de Corredor aí com o um Dragão Elétrico, quem sabe seja também, né? É, é verdade, tem isso também, né? Meu amigo... Bom, vamos ver, vamos ver qual vai ser a ideia. O Wayne é absurdo, né? agora arqueirinha separada. Opa. Mais um corredor sendo utilizado ali, Mineirinho. Passou Wayne pro outro lado. Vai, e uma vez. vai conseguir muito. Duas. Dano. Caramba. Nossa, meu Deus, quase três! Começou bem, Decão. Né? O príncipe consegue finalizar o corredor, finalizar aquela arqueirinha. Só que olha a pressão sendo ah, causada agora. E agora, hein? Acaba meio que errando ali, gastou pra distrair o príncipe, mas. Defendeu, aceita defendendo. bastante dano ali, passa é. na frente o Belfimak agora. É, teve que se virar ali, não foi o que ele esperava, não era o que ele queria mas acabou se defendendo pra não tomar pior, né? Brunão, qual a última carta ali do Max será, hein? É, boa pergunta, vamos ver será é, boa pergunta. Será que pode ser um, um balão ou não? é muito ousadia pra, por parte dele? Pode ser aquele deck de controle mesmo, o um Minor Poison, né? Última carta sendo pode o veneno. Ser, pode ser, pode ser, mesmo. Enquanto que as cartas que faltam do Wayne, provavelmente vai ser o terremoto, terremoto e. e... Será Qual que, que é a outra também? Vamos, vamos esperar pra ver. <risos> vamos lá, deve ter que ser o mago de. o Mago Elétrico. <risos> Mas acho que não, acho que não. Veremos agora o mineiro chegando. Bem forte ali naquela torre da direita. Utilizou o barril de pra tentar bastante, a mas não rolou. Hein? Torre Inferno não vai ser utilizada agora em terremoto. Cansando ali corredor com dois itens. Boa! Agora bateu bem, Decão. E olha que nem tinha a Torre Inferno, hein? Mas agora a pressão sendo feita ali. Consegue colocar em volta os esqueletos daquele mineiro. Cadê a torre inferno da Inferno, O corredor chega na torre. Olha o tamanho muito causado. Que cadê a Torre Inferno, Decão? Oh! Boa! Meu ah, amigo 208, é só o que falta Vai chegando o Mineirinho ali, tentando fazer pressão O entra tá numa situação absurda de boa que isso? O que que acontece, Decão? Ele vai ganhar a partida sem dificuldades Sabe o que acontece, não Acontece que a game é vencedora do empate contra a Team Liquid. Que que é isso, meu amor? Meu Deus do céu, o Wayne... Absurdo, jogando demais. A vitória, novamente, é do Brasil, né, cão? Vai Brasil, vai PEN, gol PEN. Que que é isso? A PEN Game está no topo da tabela, Bruno. É, o topo é nosso, meu amigo. A PEN comemora, é o time que mais comemora, que mais vibra. E tá aí o resultado. A união faz a diferença, ou melhor, até... O Wayne faz a diferença. Bruno, não permanece aí com o título de rei do desempate. O Wayne vence mais uma Paranapen. Que loucura. Olha ali, a gente vem no fair play entre os jogadores. Mas, Tecão, hoje tem que falar. Hoje o nome é o Wayne. Não tem... De novo, A gente tá parecendo besta. Toda partida o nome é Wayne. Só faltou ele ganhar uma do Belfimaki, que foi que no rei isso? da mesa. Mas eu falei, a melhor de três não tem jeito. Ele vai conseguir. E também temos que considerar o primeiro set ganho O Sergio GTS e o Renan Kava mandaram um o muito animal, bem animal. também não tem o que falar Eles estão 5 1 É absurdo, galera, é absurdo Mais que o En ainda é absurdo o que eles estão fazendo também É, Brunão, a tá demais E vamos saber agora qual que foi a melhor jogada da partida, né, Brunão? Porque tá ah, vindo sim. aí um replayzinho, quem sabe? Quero só ver qual é esse replay Porque, meu amigo, belas jogadas não faltaram E vamos ver ali é, Brunão, olha só Uma ótima jogada da partida Entre o En e o Belfimac. É, foi uma jogada aí muito importante A gente viu aí, nesse momento já tava complicado Que eu pensava, pô, esse torre inferno vai atrapalhar Demais ali, né? Ela que pode segurar mas... muito facilmente ali o corredor É a esperança utilizar o terremoto pra segurar Mas olha só, fingiu que foi pra um lado Foi pro outro e olha só Quanto demais, né, dano né? vai dando ali Com aquele corredor na direita, cara É, aí, deu bastante dano ali e nas próximas também Nessas eu até falei falei pra você, uma cadeta inferno, não vem mais Consegue o primeiro, consegue o segundo E quase saiu o terceiro hit do corredor Naquela torre da direita, que fez diferença demais Naquela partida, demais, a gente falou O corredor tá passando toda hora sozinho Nessa foi que eu falei, meu, aí vai bater Mas vai bater muito, né Decão? Foi dano pra caramba, diminui a velocidade De ataque da torre da direita, acabou Com aqueles morcegos Terremoto e o terceiro ainda. Dano do corredor foi pra matar Aquela torre, foi absurdo esse dano deixou aí praticamente já resolvida a situação e já voltamos com uma surpresa decão né, rapaziada nada mais nada menos que o nosso queridíssimo wen que deu um show aqui na última partida fala aí wen tudo tranquilo aí decão aí sim mano? E aí meu aí, Bruno, maravilha tá tudo tranquilo tá feliz hoje né melhor impossível é isso e wen quero saber de você cara como que foi esse negócio do bm do rei da mesa para depois <risos> pro 1v1, um o que que aconteceu ali com o filmac? Bom, no começo ali eu mandei um boa sorte pra ele, eu falei, não vou mandar BM, os caras são gente boa, são mais amigo da gente. Aí ele começou a mandar BM depois da partida, eu falei, vou mandar aqui BM, vou suprir a BM dele mesmo, perdendo mas no 1v1 a gente resolve de outra forma. E resolveu, né? E deu bom, né, que você mandou no, no rei da mesa onde ele ganhou, então não teria que reclamar, porque Sim. aí você ganhou... Você mandou quando você perdeu então e tu não tem que reclamar foi não. Que eu disse, mandei para suprir, mas eu falei, não vê eu vou mandar eu quero ver ele Aí trabalhar. eu vou deitar, né? <risos> vou deitar nele. Sei <risos> certinho. Essa é a ideia. Ou, bem, uma, uma questão que acho que todo mundo tá pensando agora, acho que é unânime, todo mundo tá vendo isso daí, é, como que é lidar com essa pressão que é o seguinte, hoje no Brasil, é, você tá sendo tratado como o cara do desempate, o melhor jogador de desempate que tá matando o jogo quando precisa. A gente até brinca aqui e fala, o presidente vai bater o pênalti. Como é estar é, tá sabendo que hoje, hoje você é o melhor jogador da CRL West? Bom, eu acho assim, né? A minha equipe tá fazendo um trabalho fundamental. Eles sempre ganham 2v2, ajuda demais na partida. Não teria um v 1 se eles não ganhassem 2v2 e a gente perdesse o rei da mesa. Então, todo mundo tem, primeiramente, seu, seu papel na equipe. Mesmo que eu exercesse a função de 2v2 também, eu estaria exercendo da mesma forma. Cada um fazendo o seu. Mas, seu, o cara do desempate é bom, né? Porque... <risos> Apesar da pressão é bom, mas eu, é, o time sentiu confiante em me deixar nessa, nessa pressão e eu tô lidando de boa forma. A gente chega lá, a gente dá aquele nervosismo na perna, dá aquele nervosismo. Normal, na mão. né? Sim, normal. Você tá jogando pelo seu time, precisando da vitória, mas você tem que saber controlar. Eu tava dizendo pra ele tem que saber controlar, porque ou é isso ou a gente é, não ganha, né? Exatamente. O Declan até ia falar o seguinte, que ele comentou e acho que a gente tá falando muito sobre isso, ninguém dava valor pro 2v2, como é você ir pro jogo agora, como você vai antes de um jogo, sabendo que o seu 2v2 é maravilhoso, tá muito bem entrosado? Então, eu acho que esse foi um dos principais é, fatores que fizeram a gente perder a CRL passada, porque a gente não tinha um 2v2 constante, era ok, mas não era esse 2v2 que a gente tava precisando, com uma dupla entrosada, que os dois sabem se comunicar perfeitamente... Estamos jogando com todos os arquetipos do meta, de 2v2. Maravilhoso, então, né? Então tá maravilhoso. É muito bom você na partida sabendo que, pô, sua equipe é forte no 2v2 também. Não só é em não é forte no 2v2, que é todos os critérios que o CRL precisa. Então, muito, hein, bom. muito obrigado pela entrevista aí e vamos agora para a próxima partida.